Faria uma bio para Instagram, com 150 caracteres, que é o tamanho da bio, uh, sobre um profissional de marketing digital, de referência, que ajuda a empresa a obter mais resultados, com vários livros publicados. Vamos ver. Uh, ok, eu faria ajustes, mas eu diria, do ponto de vista da eficácia, uh, está bem. Eu vou pedir aqui mais três ideias. Isto porque a bio do Instagram deve ser algo uh, objetivo, eficaz, e que a pessoa perceba facilmente a proposta uh, daquela marca. Coisa que não se vê com, com muita frequência, é um erro frequente. Portanto, ao ler a descrição, eu diria que até aquela que eu preferiria seria uma combinação destas três. Consulta marketing digital, apaixonado já a resultados incríveis dos clientes, especialista de marketing digital, o objetivo é ajudar empresas a criar marcas fortes e duradouras. Então, tem aqui três ideias que agora se podia fazer um mix, nenhuma delas agradasse totalmente, e podíamos fazer um mix, mas é esta a lógica de como deve ser uma vida do Instagram. Está perfeito em, em relação à lógica. Agora é tudo uma questão de registro, S, s, tem, se estamos adaptados ou não.